Guga! Eu sei. Eu sei que você não esperava me ver aqui de surpresa. Na verdade tá na sua cara que você não me esperava me ver aqui. Mas eu tinha que ver. Como é que você descobriu o meu endereço? Leila! Mas não briga com ela, é sério, não briga. Eu pedi, eu insisti, na verdade eu implorei pra ela passar onde você tava morando. Eu cheguei tem duas semanas de Tóquio, daí... precisava ver pessoas que eu gosto de verdade. Eu sou uma dessas pessoas. Pode apostar que sim. Legal. Vem cá, você não vai me convidar pra entrar, tomar uma água, sentar? O que, que é isso, Ian? Não quer me dar um abraço, não? Claro. Entra aí, Bora. None the first Esquisito, ele sabe saiu pra fazer a produção. Ah, tá eu não Acabou de sair agora. Não, depois ele acha, depois ele se resolve se encontra. E o que você faz aqui? Ah, eu vou ali no estúdio eu vou encontrar o levar umas roupas aquela a raia dando. Ah, dos infernos, bicho. Fica dando uma hora pra sacola, fica fazendo os caprichos dela, ela fica assim agora. É isso. Minha, minha obrigação, dá licença, Zé. Ah, que obrigação, que é. Martinha, vai maquiar, Maquinha, Martinha, marquinha. Ah, vai desculpar bicha, escova. Ah, ah. O ai gente, como é que pode essa atriz? Essa vaga dos infernos, se inferno. eu pego essa atriz, vou fazer esse recurso de sangue no cabelo. Aquela vaga dos infernos, vou deixar. Até que enfim, achei que teria que montar um equipamento pra te encontrar. Desculpa, a gente se conhece? Antonella Moreno, a que publicou seu caso com Ian Benassi. Vamos dar uma palavrinha comigo? Não quero falar sobre isso não, viu? Como não, jovem? Foram suas declarações com o um jovem ator de amor de um caso antigo. Fala comigo. Não tem nada pra falar, com isso. Ei, fala com comigo. É impressão minha? Ou você tá escondendo alguma coisa, jovem? Ah, mas a é titia Antonella Moreno aqui vai desculpa. <risos> Essa loucura né, não Olha, eu não saberia muito falar sobre isso mas eu acho que o Bruno tem razão, porque entrar acreditar em um desconhecido e um Ian claro que ele vai acreditar no Ian, que é marido dele, né? É, mas é uma acusação muito grave o que eu posso fazer é estar pedindo pro Álvaro vir imediatamente pra minha sala. Olha, pra ser sincero, eu acho que não fica legal ficar agora atrapalhando o andamento das gravações, dos trabalhos pra resolver um problema pessoal. Até porque o próprio Bruno mesmo já disse que são só suspeitas. Ah, então tá ok, é. Faz o seguinte, me mantenha informado de qualquer coisa que você fique sabendo, tá ok? Tá bom, pode deixar. Não é isso, qualquer coisa me fala. Tá, tá beleza. Bom? Aí Ariel, faz, faz um outro favor pra mim, pede pro Bruno passar na minha sala. Ah, tá sim, tá peço okay? sim pra ele. Obrigado, tá? Oiê! Ah. Oi! Oi. Como que você tá? Tô bem você. Tá bem, tô bem também. Ainda em casa? É, o cliente desmarcou, pediu para chegar um pouquinho mais tarde, aí eu aproveitei para organizar umas coisas aqui. E você, tinha umas coisas para resolver depois do trabalho? É, eu resolvi. Eu. Levei a Mirth pro Ives, a gente conversou sobre o aniversário da, dela e tá tudo certo. Ah, é, entendi. Entendi. Caramba, eu tô achando que é cedo, já é tarde. É, pois é, eu vim sair em casa e depois ia voltar pro trabalho. É. Eu tenho que ir lá que eu tenho que resolver umas coisas. Ô. Gerardel, hum? Deixa eu perguntar um negócio pra você, que eu já tô pra te perguntar já tem um tempinho, só que eu sempre esqueço, eu lembrei agora e vou perguntar. Claro. É.. Aquela sua consulta que você foi. O que que deu? Ah, deu tudo certo, né? Conversa de médico, sabe como é que é, né? Uhum. Difícil de explicar. Ah, tudo bem, tá tudo tranquilo. Tá, tá tudo bem, mas ela não falou sobre suas crises, não passou nem medicamento, nem exame, nada. Passou, passou, mas eu já, eu já marquei, né? Aí eu, eu só esperar só, sabe médico demora, né? Aí a gente. Uhum, E aí? E aí tem que esperar, né, Nando? Você. Você. É. Uhum. Você tá o quê? Você tá preocupado ou tá desconfiado? Ai, preocupado, né, Jardel? Caramba, com a sua saúde, com o seu bem-estar. mas tá bom, olha só. Eu vou com você no... nos seus exames, nas datas marcadas. É bom que eu aproveito e tiro algumas dúvidas, tá bom? Uhum. Agora deixa aí ele no banheiro que eu tô apertado pra mim já. E a gente vai se falando ao longo do dia, tá bom? Tá bom. Beijo. ficou lindo nessa roupa hein é, obrigado tchau beijo bom trabalho obrigado desse jeito esse nervosismo essa ansiedade te mata antes mesmo que você chegar no local né se você pudesse controlar isso né você não quer que eu vá com você? Não, não precisa. Melhor é sozinho. Assim. Tá bem. Mas com essa ansiedade, com tudo isso que tá acontecendo, você sabe que não, não vai dar certo, né? Relaxa, meu eu vou me acalmar, tá tranquilo. Tá. Você acalma porque esse estresse só vai te trabalhar no teste. Aqui, Davi, esse emprego, isso que você vai fazer, esse teste, é pra quê? É pra trabalhar aqui. Mas eu já te falei. Você não lembra? Tá vendo? Você não presta atenção no que eu falo, é isso? Eu te falei, é para vaga vários... do setor de desativos lá do aeroporto. Você não lembra? Ah. É. é. Lembrei. Eu acabei esquecendo. Ó, mas se acalma, porque se você ficar estressado, isso vai te prejudicar. Tá, tá bom. Tá. Eu, eu, eu já vou indo, porque eu saio de casa mais tranquilo eu vou controlando, vou respirando. Tá bom? Vai. Tá. Se você não quer tomar um café, não quer fazer nada, eu passo com você e depois eu volto. É, não tempo, eu não quero comer nada agora. Depois do teste eu como. É porque eu não quero atrapalhar as coisas. Eu vou não. andando, eu vou com calma, vou respirando, eu não quero suar Chega lá correndo também, tá bom? Coisa minha. Aí depois a gente se fala. Tá bom, então fica calmo que já deu tudo certo, muito certo, tá? Eu te amo. Eu também te amo. Boa sorte. Gente, como se a sua ansiedade fosse adiantar alguma coisa. Eu juro que nem queria tocar nesse assunto com você. Eu imagino que a morte do Hermes deve ter sido algo difícil, né? De superar. É. A morte sempre é algo difícil, né? E quando ela toca alguém que a gente ama, ela se torna insuportável. Mas o tempo... O tempo é o melhor remédio pra tudo. É o um senhor remédio. Na verdade, o tempo sempre vai ser a melhor decisão a se tomar. Com café. E depois esse lance de doar um rim... Meu Deus, Ian, você não tem juízo mesmo, né? Quando ele me falou, achei que pudesse até ser mentira. Você não fez essa maluquice. Fez? Se pra você salvar o cara que eu amo é uma maluquice, então sim, eu fiz. E faria outras vezes se fosse preciso. É, e agora ele nem tá com você. Fala sério. Ah, Guga, pelo amor de Deus, vai até você... Ele tinha uma dívida de gratidão comigo, não. Pensa pelo lado óbvio das coisas. Eu tô com você, eu fiz uma doação de um órgão para salvar a sua vida, e tempo depois você descobre que o seu caminho vai seguir para um lado e o meu para o outro. O que, que você faz, Guga? Você vai seguir o seu caminho que você quer ou você vai seguir o meu caminho apenas por gratidão? Claro que não, você tem que seguir a sua vida, tá mais do que certo. Ele não amarrou uma perna dele à minha, não, pra eu poder ter que sair puxando ele. Eu não queria nada disso. Eu fiz uma coisa pra poder salvar a vida da pessoa que eu amava naquele momento. O que eu faria pelos meus amigos, o que eu faria, talvez, por você. Desculpa, eu não quis parecer insensível, tá? Tá. Mas e agora, casado com o ex-noivo da Leila? O título dele, pra mim, é... Estou casado com o senhor meu marido, Bruno Benassi. Só isso. <risos> sabe o que eu fico imaginando? O quê? Uma autobiografia sua. Para. Sabe, de uma intensidade, cada palavra, uma história. Sabe o que você é? Um avião voando de pressa. Hum. Gostei do avião. Mas posso falar? Sério? A vida pede calma, eu passo de pressa. No final das contas, a gente não sabe quanto tempo a gente tem nessa vida. Então vamos viver intensamente, a gente não sabe o tempo que ainda nos falta, olha o tempo me rondando aí de novo, tá percebendo? É, é isso. E eu achando que voltando você ainda pudesse estar disponível. Claro, até porque eu sou uma mercadoria, no alto de uma prateleira empoeirada lá no supermercado, só esperando alguém chegar, ficar na pontinha do pé, pegar e me levar pra casa. Ah Guga, corro, vem cá. Eu, eu vivi intensamente, eu fiz isso tudo que você já sabe, mas e você? O que você fez nesses últimos dois anos? Ai, bonito, eu garanto que minhas histórias não chegam nem perto das suas. Imagina. Um que era ali, um sexo sem compromisso ali, mas muito trabalho, pouca folga e longe de casa, né? Agora é me acostumar com essa normalidade, entender tudo que rolou nesses dois anos que eu estive fora. É, tá certo. Mais café? Não. Na verdade eu tenho até... Que... Tem gente me esperando e eu tô... Atrasado, né? Como sempre. Mas eu amei te ver. Sabia? Sabia! Quer dizer... Que bom! Que ótimo! Bom te ver também. Eu confesso que achei que algumas das histórias que me contaram pudessem ser mentira. Mas o que importa é que você tá bem, né? Muito bem. E aqui, você avisa seu marido, tá? que eu vou te rondar muito pra poder me divertir <risos> Então tá... É... Beijo, viu? Beijo. Eu te mando uma mensagem Eu até tenho seu número, mas... Eu preferi nem mandar nada Eu queria ver sua carinha de surpresa Então vamos lá, eu, eu te levo até a porta Que bom, achei que você fosse levar. <risos> Ó. Então é isso, Buda. Até mais, viu? Até. Tchau. também, que pode dar certo. Tailândia, Índia, eu é. sei lá. Como é que tudo? Já fui lá? Claro que não, louca? Mas a gente sabe, a gente viaja na internet, a gente baixa uma imagem ali, aparece tudo da gente, meu Deus. Precisa de ir para ir, então. Ah, entendi. Você vai online. Hum. é uma modernidade agora de viajar, não. Google Maps, né? Isso, isso é. babadeiro. Mas eu sempre fico pensando, imagina eu na Índia, eu montado naqueles cabelos, cabelo, cabelo cheio de pedra, todo trabalhando nas joia, joia, joia, já tá com a sai do uma coisa mais linda, viu? Depois eu texto de helicóptero daquelas muda aquelas pirâmides mortal ali, que coisa, a, a minha Cleópatra também, oh, sabe? Jardim, você não tá viajando muito não, a gente não tem dinheiro pra isso não, tá? É isso, querida, para de pensar baixo, tem, a gente tá no patrocínio, Ai, tá? A gente vai pensar que ganhar. idealizar a ideia, depois o patrocínio, a pessoa paga ali, a gente nem mexe nisso, o negócio da gente é criar, eu trabalho com ser criativo. Hum. O negócio de pagar é financeiro, já não é comigo. Não, eu... O setor é outro aqui, tá, querido? Mas sólidas a gente eu só fica imaginando. É cada coisa eu ir no automar. Eu já mandei até mensagem avião C pra pegar o iate dele emprestado. Mas do nada a foto dela sumiu, acho bem que ela me bloqueou, não sei. Deve eu ter bloqueado, né? Você é chato, fala pra caramba, não para de falar. Não, menina, mandei mensagem pra Pink, Miley Cyrus, que eu também queria pensar numa coisa bem bosta demolição. Lucas, eu toda linda, trabalhada com esse corpinho, pelado naquela bola. Porque a gente não tem ai, dinheiro nem ai, pra se apresentar ai, em Bangu, vida. que é aqui do lado. Você quer ir pra um monte de lugar. Se você tá sonhando pequeno, meu amor, você vai ficar aqui, vai ficar cantando nesse botequinho um copo sujo aqui nesse Rio de Janeiro. Porque eu penso alto, meu amor. Meu negócio é Times Square, é penso grande. Que realidade, é diferente. Que realidade, gente. Olha só, você tem que pensar comigo. Pensa aqui. Comigo. Pensa claro. aqui. Imagina a gente lá na Times Square, vendo a bola, descendo o réveillon, fazendo aquele show, vivo. Ai, gente, olha... Ah, bom dia, Marcos. Vou? Não sabia que o senhor tava aqui? Eu te chamei pra tomar café e nem nada? Ah, desculpa, Marcos, é porque eu tava no telefone com o Edgar. Hum, tô gostando de ver, voinho. Vai dar na isso aí, hein? Ih, até parece. Rapaz, eu tô me sentindo um garotinho fazendo essas coisas. Vô, eu já falei que o senhor não tem a idade que realmente tem de fato, né? Você não aparenta ter. Eu te falei isso várias vezes, tá? idade, vô, é estado de espírito. Ah, legal. E falando nisso, tá aí. Eu vou... eu tô disposto a falar lá naquele... Isso. Porra. Isso, isso. Mentira, você tá falando sério, Tô, tô falando sério. Meu Deus, eu vou agora mesmo pegar o equipamento. Ué, eu acho tão importante as pessoas falarem, cara. Ser feliz, há tempo de ser feliz. É claro que eu vou falar. Ô oh, rapaz, tá pensando o quê? É, Entendi. Outra coisa, hum, você vai fazer isso. Mas antes você vai terminar o seu café. Ih! E... Você não acabou, Marcos. Vou, café, eu deixo pra outro momento, eu vou pegar o equipamento. Eu já volto. Não, Marcos, que é? Hoje, hoje, Marcos. Eu... Já volto, vou. Atence, Calma. Mais, por favor, liga pro Edgar, ele falou que queria estar aqui nesse momento, hein? Eu, eu mando ele vir voando eu... porque a hora é eu... agora. Marcos, eu vou ligar, tenha calma. Vou... Olha o coração, Marcos. Atende, atende, atende, atende, Alvinho, pelo amor de Deus, atende. Porra! Alô. O que, que eu vou fazer com essa repórter na minha cola? o pior, se eu voltar pra casa, ela estiver na minha porta. Pra que que eu fui inventar de ajudar o vinho? Tá na cara que isso de... não ia dar certo! Ele vai ter que me atender. Eu não vou cair sozinho, não. Se eu cair, ele cai junto comigo. Atende, atende, ao vinho... Maria, eu já falei pra você, Maria. Olha só, Maria, tudo bem que ele é lesado, mas eu também sou. Maria, não tá na hora de falar do coleguinha. Vem cá. Você vai ficar me esculachando agora, uma hora dessa? Olha, Maria. Eu acabo com a tua raça, hein? Não, tô chegando aqui agora do trabalho, né? Pode ir pra essa. Tá bom, Maria. Tá, tá, tá, tá, tá, A gente marca. A gente marca e vê isso aí depois. Eu e você, tá bom? Beijo, beijo. Tem que desligar. Tchau. Ué? O que é o celular do... Deixou em casa o celular, gente? Ah, tá. Por isso que eu não respondo minhas ligações. Ai, já deu. Peraí, quem ligou? Clínica médica? Ai, meu Deus, deve ser um exame! Ai, peraí. Senha. Eu acho que tá acontecendo algum engano, ele ele foi nesse... no exame... Não, pera... Não, a senhora tem certeza? Qual o nome da senhora? Senhora Cláudia... Não, tá, tá bom... Gente... Tá... Não, tá bem, vou... Vou resolver com ele o que pode ter acontecido, deve ter sido algum engano, ele deve ter se enganado... Tá bom então... Obrigado, tá? Tchau. Já deu um mentiu pra mim? Gente! Hey, tô precisando falar com você! Peste ruim! Eu sabia que você ia correr! Eu vou te tampar um ne... Não, isso... Mas... Então... Eu... Naquela sua consulta que você foi... O que que deu? Ah, deu tudo certo, né? Conversa de médico, sabe como é que é, né? Uhum. Difícil de explicar... Tá tudo bem, Tá tudo tranquilo. Tá, tá tudo bem, mas ela não falou sobre as suas crises, não passou nem medicamento, nem exame, nada? Passou, passou, mas eu já eu já marquei, né? Aí é só esperar só, sabe? O médico demora, né? Aí a gente... Uhum, e aí? Não, e aí tem que esperar, né, não, você, você... É Esperar. É, você tá o quê? Você tá preocupado ou tá desconfiado? É preocupado, né, Jardel? Caramba, com a sua saúde, com o seu bem-estar. Acho que já coloquei tudo aqui. Água de chuva, água de cheiro, azeite, mel. Bom, dá tudo aqui que Coreia e Martinha pediram. Agora é só esperar. Isso deu super certo. Ai, com aquele pai cheirou. Consiga abrir meus caminhos eu consigo gravar. Tem o meu problema. Salomé? Ai! Deus. Moto, que susto! Quem me matar do coração? Claro que não, né, Salomé? Deixa eu te falar, hum. eu tô indo pra casa agora, queria saber se você vai comigo ou não. Mas já? Ué, eu já desci o Bruno lá fazendo umas coisinhas, é. e agora eu vou pra casa, vou fumar um charuto, ligar a banheira. Sabe o que eu preciso, Salomé? É. De uma companhia. E? Vamos? Vamos onde? Ah, tá. A minha companhia, claro. É que, assim, é porque agora eu não posso, entendeu? Mas, assim, vai lá na frente. Hum. Aí depois eu vou, sabe, eu tô ocupadinho agora. Tá ocupadinho? Tá só, né? Tô, tô ocupadinho. Ah, entendi. E o que é que você está escondendo aí atrás? Isso Isso o quê? É? essa bolsa que você escondendo aí, Salomé. Ai, ó, e é coisa de mulher, coisa íntima, ó. Para! Ai, eu já te vi em momentos mais íntimos, Salomé. Deixa... Eu... Não, olha só. Vamos fazer o seguinte. É ah. surpresa, tá? É surpresa, entendeu? Eu gosto pra você depois. Hum, já sei ah. o que que é. Isso daí é pra apimentar nosso sexo, né? Hum, hum. olha só, né? Cacetou, senhor eu ah. Mas você só vai ver só depois, só na hora certa. Aí eu vou te mostrar tudo direitinho como mando o figurino. É? Uhum. Então tá bom, Sônia. Sabe o que eu vou fazer agora, então? Ah. Vou pra casa, vou botar aquela cuequinha de elefante, sabe? Vou deixar a tromba pra fora, sabe? Aquela ah. de ah. Ah. Vamos deixar o elefante para depois, né? Não, eu tava falando do daquele programa, Martinha. Do, do... do, do sonho dos bichos. É, do sonho dos bichos. Do... Da, é, da, da, da do... Floresta dos bichos. Isso. Ah, Nossa, um sapato maravilhoso. Cada tromba de elefante. É, eu Qual vou... É? Então, é. Então. É isso. Salomé, o colégio vai é esperar lá embaixo, vamos? Não, não então, claro, vamos sim. Claro, então, então, você vai indo, tá? Mas, ó, juiz, hein? Tá. Tá. Não é só porque eu sou uma sim. mulher liberal, entendeu? Que eu sou ciumenta, tá? Tá, ah, ok. Então, vai, vai lá, vai. Lá, vai. De grão Esse é mentira do sério Tô vendo, tropa de elefante Para! Vambora! Tá aqui Você chegou, né? Porque eu já tava quase indo embora. Né? Sem estresse, meu Sem estresse. Isso aqui tudo é pra ficar com segurança. Né? Tá minha segurança? Claro, pô. Pra gritar que tá o maluco do outro. Chega um, faz uma performance ali. Né? Ver, Poxa, é o é, cara. Raul, chefe. Aí. Será que ele vai gostar de mim mesmo? Né? Ah, isso já não é comigo, não. Só fazer o seguinte. Olha que eu vou te, te apresentar no instante da casa e... tempo de ter dinheiro né? agora. Cheguei. Fora, Não me interessa, meu irmão. Eu que mando aqui, eu sou o chefe. A palavra final é minha. É, se ele não quiser, troca. Tá fora. É... É assim, sim. E se ficar reclamando, você roda junto com ele. É papaca, meu irmão. Agora você vê. Vai dormir comigo. Irmã, não nisso que aqui sou eu. Todos os caras dormem comigo. Nem que seja pelo menos uma única noite. Eu que mantenho a qualidade do meu estoque. Que estoque. Ô, oh, oh, Jorginho, oh, tu não acabou isso ainda não, cara? Eu vou ter que ir, é isso mesmo? A incompetência mandou lembrança. Tá, mas eu vou ter que fazer isso assim, do nada? Que do nada, parceiro? O que que tu vem fazer aqui nessa parada, então? Ó, tu tem 10 minutos pra se trocar, eu quero você em ponto de bala, entendeu? Tá, mas como que eu vou dançar, performar assim pra ninguém? É pra você só? Quem sabe, né? Não seria uma má ideia, não. Eu... Falei que esse lance é super profissional, eu te avisei. Eu tenho um namorado, eu não pretendo me envolver com ninguém aqui. Tá certo, então, moleque. Então faz o seguinte, ó. O banheiro fica ali, ó. Corredor, segunda à esquerda, entendeu? Dez minutos pra vocês trocar. O chefe tá aí, ele vai estar tá te olhando a performance. Ele vai estar tá de olho em você. Vai estar tá ali no espelho, atrás dele na cortina. Vai estar tá te olhando. Só que você só vai ver ele se ele quiser. Entendeu? E, e quando que eu sei se eu tô dentro ou não? <risos> Moleque, essa parada acontece rápido, entendeu? Pode ficar tranquilo que, ó, rapidinho você vai saber. Agora vambora, vambora, vambora aqui. que não tem tempo pra isso, não. Entendeu? Ah, Meu rapaz. Tá no velho trocando, pô? Tô resolvendo umas coisas lá na sala, com, hum. na sala com o incompetente do Jorginho e quando ele acabar, tiver pronto, tu me avisa que eu quero assistir. Beleza. E se ele for bom, hum. eu quero conhecer lo no final. Você que manda, comandante. Assim que eu gosto. Pega um uísque pra mim. É, pô. Vou esperar lá em cima, vai? Mandou? Sem gelo. Alvinho, cara, olha só, eu não sei o que é está que acontecendo, o que está rolando, nenhum motivo de você não estar tá me atendendo, cara. Cara, olha só, dá um jeito nisso, cara, eu não, eu não sei o que, o que eu faço, onde eu meto mais minha cara, aquela repórter está na frente da minha porta. Aquele anjo já sabe onde eu moro, é aquele anjo que você mandou beijar, entendeu? Dá um jeito nisso, cara, pelo amor de Deus, eu não sei mais o que eu faço. Quando você ouvir esse áudio, pelo amor de Deus, me retorna. Você tá me ouvindo? Tudo pronto... Tudo certo, Vou. É tudo... É... Esquisito isso, né, Marcos? Ué, ela tem que ficar assim, parada, desse jeito, olhando né, pra mim? A câmera não vai te morder. Será? Ó... Oh, hum. O importante aqui é você deixar a emoção falar. O coração falar. Não fica pensando na câmera. Ela não vai te morder. Esquece que ela tá aqui. Deixa vindo... Dentro do seu coração pra fora, tá? E aí, o que, que você vai fazer? Se você ficar nervoso, você para, respira. Se quiser olhar pra câmera, pode olhar. Bebe uma água, mas vai falando com calma. O seu relato vou, vai ajudar muita gente. Então, ele é muito importante, tá bom? Tá, tá bom. Tá, tá, tá. Confia em você. Eu tá. confio, tá? Vamos começar calma, então. a gente aí, eu vou... aqui. Deixa eu só pegar aqui pra ver se tá tudo é. certinho. Deixa eu verificar. Tá, tudo bem. Eu agora vou gravar a cabeça. A cabeça é o que antecede a entrevista. Então eu vou anunciar, eu vou dizer tudo, tudo com muita calma. Então o senhor pode ficar à vontade que a gente vai começar fazendo isso primeiro. Depois você lê pro seu relato, eu sento aqui e fico te entrevistando, tá ok? Tá, tá bom. Então, então pode começar. Vamos começar, gente. Por favor, começa antes que eu tenha um ataque cardíaco aqui. Estamos aqui com você, ó. Pensando que começamos. Muita gente que assistir isso aqui vai ser tocar e ajudar pelas suas palavras. Tá, tá certo. Então pode começar. Tá? Tudo bem, vou. Então vou me posicionar aí e a gente vai começar a gravar. Já tá tudo ok. No um, três. Um, dois, três. Vamos dar um tempinho pro editor cortar. <risos> Agora rindo. <risos> Olá! Olá pessoas do blog dos Ursinhos Carinhosos, tudo bem com vocês? Eu tô ótimo! Vocês acharam que não ia ter vídeo novo no canal, né? Hum, mas eu peguei vocês e tem vídeo novo. Aliás, todo domingo, a partir das 18 horas, sai vídeo novo aqui no canal dos Ursinhos Carinhosos. Então se você ainda não é inscrito, aproveita esse tempo, procura aqui ó, na tela algum, algum, algum espacinho, se inscreve no canal, curte! Comenta aqui embaixo e compartilha com alguém que você ama Porque eu tenho certeza que a gente vai amar Hoje a gente vai ter aqui um bate-papo, uma conversa sensacional Que eu tenho certeza que vai prender você na cama, no sofá, vai te deixar no chão Afinal, todos nós chegaremos na terceira idade Hoje eu tenho 30 anos, mas daqui, daqui a pouco eu vou ter 40, 50, 60. E como é que é ser uma gay cor-de-rosa na terceira idade? Pois então, eu trouxe aqui agora pra conversar com vocês o meu avô. Sangue do meu sangue, que se assumiu agora há pouco. Depois de ser um marido exemplar, se assumiu aos seus 64 anos. Isso mesmo, chocado. Também fiquei. E ele vai conversar aqui agora com vocês, porque esse é o Papo Cabeça, mais um quadro do meu canal. Então fica ligadinho aí que esse daqui é o meu avô, Zoom. Isso aí, vou. Agora a gente corta e aí chegou o seu momento, tá? O editor vai dar um corte, eu vou sentar ali e vou começar a te entrevistar, certo? Fim, cara! Desculpa, mais são paradas de chefe. Desculpa, eu tava nervoso, mas não vi ninguém, não tinha ninguém vendo. Tá ah, cara, tranquilo. O chefe tava lá de cima, tava dando uma olhada. Fez até uns elogios e tudo. Pô, mas eu te achei um pouco acanhado, um pouco tímido. Que que é que eu, eu... eu tô um pouquinho tímido, nervoso ainda, mas... Sei lá, eu pensei que um negócio... Colocar alguma coisa no rosto, ah. sei lá, talvez uma máscara. Será é uma boa? Pode ser até um personagem, sei lá, uma mascarada, por exemplo. Vai ficar legal. Agora faz o seguinte, eu vou troca de roupa e eu vou te levar pra conhecer o comandante, beleza? Vamos ver qual vai ser agora a resposta dele. Então, troca aí que eu já tô indo lá e tu tá. Eu já tô indo, tá? Troca. Beleza. Então tá, deixa eu preparar aqui. No 3 você fala, tá? Um, dois. Bem, é como meu neto acabou de dizer. Eu saí do armário com 64 anos. Faz um mês. Peguei todo mundo de surpresa. Mas eu não podia mais me anular. Eu não, não, não podia mais viver quem eu, quem eu não era. Eu não podia mais estar à sombra de uma coisa que eu inventei uma pessoa que não existe. Por respeito à minha companheira de tantos anos, a mãe dos meus filhos, à avó dos meus netos, só ela sabia, na verdade, só ela sabia que eu iria me assumir. E ela te deu força, né? Pela sua avó, Marcos, eu já teria escancarado a porta desse armário há muito tempo. Por ela eu, eu poderia ser, ser eu mesmo mas a gente acaba sempre fazendo o que as pessoas querem, não é? A gente sempre acaba escondendo quem a gente é. A gente sempre mostra o que as pessoas querem, os vizinhos, os parentes, os amigos, os colegas de trabalho, todo mundo. Até gente estranha. Você deixa de ser quem você é. Você sabe de uma coisa? Eu era um garoto de bochechas rosadas, de sorriso largo, verdadeiro, contagiante. Era muito fácil tirar uma gargalhada de mim. Muito fácil. Mas, desde que meu pai me ameaçou e me tirou a liberdade, eu nunca mais sorri. Nunca mais. Sabe? É. Eu acho que nós temos que ter o sangue quente, o sangue forte, botar para fora todas as nossas emoções. A gente não pode deixar ninguém fazer com a gente isso. A pessoa que é livre, ela tem um sorriso para fora, contagiante, aberto. Agora, a pessoa que é presa, ela tem um sorriso sombrio, cinza. O senhor quer dizer que desde quando foi obrigado a casar, nunca mais foi feliz? Não, meu neto, eu fui feliz. Eu precisava ser feliz, eu fiz de tudo para ser feliz. Claro que sim. Agora, eu não desejo a minha vida, a que eu tive, para ninguém. sabe? Se os meus pais tivessem entendido tudo isso, naquela época que eu tinha 14 anos, estivessem deixando eu ser quem eu era, aí sim... Tudo poderia ser diferente, mas não. Meus pais me anularam. Como é que alguém pode dizer que eu estou errado? Se eu estava seguindo o que é certo, o meu jeito de ser e as minhas emoções eram certos. O destino já estava traçado. Não tinha nada de errado. O meu pai achou que me mudou. <risos> Coitado. Morreu achando que tinha feito alguma coisa correta. Ele estava enganado. Ninguém muda, aqui destino é feito e pronto. E, e como que tá a vida agora? Como é que o senhor lida com os olhares depois de estar tá livre? Eles me olham? É mesmo, é? Eu nunca notei e nem quero notar. Eu estou vivendo a minha vida. A vida que eu escolhi, claro que, que meus filhos, que meus parentes e os meus amigos se chocaram. Claro, eu sei disso, mas eu não estou preocupado. Eu não estou nem um pouco preocupado com isso, eu estou vivendo a minha vida. Eu não estou fazendo mal a ninguém. Quando a gente tem amigos, quando a gente tem afeto, quando a gente tem apoio, e é isso que a gente precisa para ser feliz, a gente segue o caminho da gente. E se tiver alguém te assistindo na mesma situação que a sua, o que o senhor falaria para ele ou para ela? A gente sempre deixa a marca no coração de quem, de quem amamos, de quem nos amaram. A gente sempre deixa a marca no, de amigos de verdade. A gente, a gente não pode deixar de ser quem a gente é. A gente tem todo o direito de viver, seja lá hétero, gay. Aliás, a solidão sempre anda rondando os gays. Mas isso não é motivo para você recuar. Pelo contrário. Ninguém vai viver suas batalhas, ninguém vai viver suas lutas, ninguém vai viver a sua vida, a não ser você. Sabe? Tem gente que fica só pendurado na janela vendo a vida do outro. Eu não estou preocupado com a vida do outro. Estou preocupado com a minha vida. Eu acho que vocês têm que se preocupar com a vida de vocês. É muito importante viver, sabe? Vai ter sempre um amigo, vai ter sempre alguém que gosta de você, aqueles seus amores que vão te dar a mão, que vão te abraçar, sabe? Você, na verdade, não vai estar só. O que foi? O que foi, Marcos? O que, que foi, Ligar? Eu falei alguma coisa errada? <risos> Já valeu. Ó, eu te amo muito, vou. Muito. <risos> Parabéns. Ô, ô, ô, moleque! Tá indo oh, aonde, cara? Ah, tava indo embora, não vi ninguém. Não oh, falou nada, não. Raja, cara. Oh, oh. Ele teve que sair pra resolver uns pepininhos entendeu? Só que não consigo falar contigo, moleque. Poxa, pena. Eu vou ter que ir embora agora, né? Exatamente. Ele já pode vir no próximo sábado. Como assim? Próximo sábado? <risos> moleque, você tá contratado, cara. O chefe gostou tanto da tua performance, moleque. Se fosse você, já comprava aquela máquina pra poder fazer aquela performance, entendeu? Assim, contando com você e com os outros moleques que a gente já, já contratou, a gente vai reabrir a casa no próximo sábado. Moleque. Você vai ganhar uma, uma grana boa pra ficar pelado por um monte de gente carente, cara. Isso não é maravilhoso? Não é genial isso? Hum. Uhum. Não, mas... É. Não, mas... É. É. Não, eu... É. Mas, mas, Leila, me fala. Mas, o que, que aconteceu? Te fizeram algum mal? Hum. A Gente, vai assinou o um contrato e tá com essa voz de velório por causa de que, gente? ah Uhum. Ô, oh, Leila, manda o Érico pra puta que pariu pra ver se ele vira a gente? Porque não foi ele que te apresentou esse mundo? Agora tá de gracinha, não querendo que você aceite os trabalhos? Eu, hein? O que, que ele pensa que ele é? Beber café, Leila. Que beber café? de fato um sol desse? Ferver minha goela? Nós vamos tomar um conhaque, uma vodka, um vinho, se bobear, mistura os três juntos, entendeu? Dá uma mexida com a colher ali e manda pra dentro. Olha a quantidade de problema que a gente tem, olha a quantidade de problema que você tem. Só beber não pra esquecer. E outra coisa, Leila, vem cá, a gente faz fazer uma pergunta antes de qualquer coisa. Que é prudente, pelo menos, o que você vai me responder eu esteja longe de você. Ô vaca, por que, que você não me falou que você o meu telefone pro Google que ele tá no Rio de Janeiro? Claro que não, Leila, ele não me ligou não, ele fez pior, ele apareceu na minha casa. Com aquela cara safada, lindo, gostoso, maravilhoso, aquela boca, aquela bunda carnuda, cueca recheada. Que que eu fiz? Que que eu fiz? Minha periquita bateu palma, amor, bateu palma de pé. Aham, uhum, cantou, cantou ópera, tá? Pediu um Dó maior, quase que ela deu Ré. Ré, literalmente dei Ré. E para ajudar, eu tô brincando com o Bruno. Olha, Lele, eu vou te falar, tá? Tem que ter muito amor próprio. Tem que ter muito amor ao próximo, pra mim não ter atracado, não ter voado em cima dele, entendeu? Que nem um canguru e pular no colo dele. Mas aqui, a, a gente conversa melhor pessoalmente. Me manda sua localização que eu tenho de te pegar. Aham. Uhum. Claro que eu sei. Como é que eu não sei? Tô Mas não sai daí, fica aí parado aí que eu tô indo pra ir. Eu vou pegar meu carro no estacionamento tô indo. Tá ótimo, Leila, pelo amor de. Mas vai falando, vai falando que quando chegar lá eu boto no Viva Voz. Aí ele falou o quê? Ah é? Oi amor, e aí? Tudo bem? Cara, hoje o meu dia foi tenso, tá? Nossa, nem te falo. Aproveitei e passei no mercado. Comprei um, um lombinho pra gente fazer recheado. Vai ficar divino, né? Que foi? Que cara é essa? Vai acontecer algum problema o seu trabalho, com a Mirth? Hum? Dá um beijinho picado? Perdão, tô celular. Ligaram na clínica falando sobre você hoje pra ele Ah é? é... E o que que, o que que elas falaram? O que que... Leodão Você tem certeza que você não sabe o que eles falaram? Ou melhor Você tem certeza que não tem nada pra me contar? Peraí Nando. É, é que eu, eu não tô entendendo. Tá bom. Já que você não tá entendendo, eu vou te explicar. Ela me ligou pra falar, perguntar por que o paciente não foi na consulta. Afinal, eles tentaram marcar três vezes com ele e ele não apareceu. É isso, Jardel. Tá bem explicado pra você? É, eu, eu, eu posso te explicar. Jardel, que é não, não, não. Não tem explicação. Tá bom? Você tem um problema e quando você vai procurar um diagnóstico pra isso, porque ouvir vozes não é uma coisa normal, você simplesmente não vai e o pior, você mente pra pessoa que tá tentando te ajudar Eu sei, peraí eu, eu, eu vou te explicar tudo o que aconteceu, tá? Aquele dia eu saí, eu fui na consulta, hum. só que no meio do caminho, as vozes voltaram a falar comigo e elas falaram que se eu fosse eu ia morrer, elas mandaram me esconder ah, e eu não podia... Essas vozes não existem, é tudo coisa da sua cabeça, tá? E olha só, chega, pra mim já deu essa discussão. Eu liguei pros meus pais, eu vou pra casa deles hoje, tá? eu acho melhor você ficar aqui sozinho, só você, ficar na sua, pra você pensar o que você quer da tua vida. É... Peraí, Nando. É... Calma. Não precisa ir, se você for, as vozes elas falam comigo mais ainda Então se você for, elas vão falar mais comigo, elas vão me deixar maluco, como elas sempre fazem Elas me enlouquecem de tanto que elas falam na minha cabeça Jardel, Jardel, Jardel, olha só, faz o seguinte Por favor, por você, não é por mim não Marca essa consulta Marca essa consulta e me fala o dia e a hora que talvez eu volte Tá bom? Mas olha só, pensa se você quer realmente parar de ouvi-las Porque eu, infelizmente Eu não posso fazê-las pararem de falar com você Mas um bom médico Eu tenho certeza que pode Boa sorte Nando Nando Nando, por favor, não vai embora, Nando Nando, não vai embora, Nando Nando, quando você vai embora As vozes, elas falam mais comigo ainda Nando Nando, não vai embora, Nando Nando, não vá embora Nando, não vai embora Me deixa aqui sozinho, Nando Não me deixa Me deixa Eu vou deixar aqui sozinho, Nado! Nado! Nado! Bom, Jardel, desculpa, tá bom Ai, caramba, eu fui um estúpido, eu admito Você tá cheio de problema Jardel? Tá, agora eu vou fingir que não, não tá me ouvindo Você, você tá cheio de problema aí na... assim sem sem avisar eu só vim saber notícias do Jardel ele tá por aí você tá maluco o que você tá fazendo aqui no eu meu trabalho de você você não me atendeu o dia inteiro você precisa dar o fora daqui cara eu nem eu... pode te reconhecer eu preciso da sua ajuda cara pelo amor de Deus aquela repórter lá que ele, ele tá todo não o que fazer, não sei mais onde enfiar a minha cara, entendeu? Escutar uma hora vão descobrir tipo, que tudo isso é mentira e que a gente tá metido nisso. Fala baixo As pessoas não podem saber que você tá aqui! Vem aqui, vamos conversar, ali com calma! Calma, amor! Pelo amor de Deus! Olha só! precisa ficar nervoso. Ó, se a Antonella ou qualquer outro repórter me perguntar a você sobre o caso, não fala nada. É simples. Álvaro, olha só, de verdade, eu acho melhor a gente desmentir tudo isso, cara. É sério, a gente manda um bilhete, a gente manda um e-mail anônimo, a gente explica que tudo não passou de um mal entendido, de uma brincadeira, de um agosto, e a gente esquece essa história de uma vez por todas. Olha, o Bruno, ele tá quase comendo aqui na minha irmã. É só uma questão de tempo. Já você, eu já sei o que fazer. O quê? É dar um passeio, viajar, sair do Rio. Sair do Rio de Janeiro. Eu vou pra onde? Pra onde que eu vou? Fala pra mim, pra onde que eu vou. Isso eu resolvo, hum. agora você precisa sair daqui, sem que ninguém te veja depois, eu vou passar lá na sua casa, pra gente conversar com o calma. mas agora você precisa sair daqui. Vamos, vou te deixar lá fora. Bruno! Cheguei na hora certa, né? E aí, quem vai me contar, é você ouvi? Então você conhecia o cara que beijou meu marido?